Ir pro paraíso, a gente já vivia nele antes disso. O que nos resta agora? Trabalhar sem dia, sem hora, sem escala, sem horas por semana, sem grana, sem nada, sem pausa, com nausea, sem causa, com traumação, pretos ditos, sem alma, sem jaulas, chamada, sem zala, sem ganho, sem banho, cheio de morte e yes. já, é. já deixa tudo no pente aqui. Para aí, para. Quem começa, Gus? Com? Deixa que eu começo. Yeah. Tá numa vontade também, né? Vou te falar pra vocês. Yeah, yeah. Do meu lado direito é o Gu e do meu lado yeah, esquerdo yeah. é o Jornal. Eu espero que vocês criem vontade agora. O começa, DJ. Você é tipo o que um burro. Sabe que esse um burro? Independente de tudo, na base você hoje sai o sussurro Pode até falar o que quiser, mas aqui você é pivete Sabe que você é o Chris Brown, ninguém ele falando que pete Tudo que eu posso fazer, sabe que você quis, quis ganhar de mim? Luzão falando do começo até o fim, acabando com esse cara que não manda a mim yeah. ah, ah. Yo, yo, yo. Mas agora você já está ligado na base que não se garante Quer falar de Luane Flowzinho? Chato, parece ele o pop. Aí fica difícil. Agora já consome aí, Gustavo. Quando que você vai criar um flow de homem? Pois já ah, está difícil, eu tô no caminho. Você não é novinho com o flowzinho da noninha. Então pode parar e começa a evolução. Pois senão o Jornal vai ser a sua destruição. Infelizmente, parceiro aqui na moeda Porque você só cola com panela, amiguinho É só o não estralar o dedo e tá congelado sorvetinho Demorou, moleque, fica quieto, me acompanha Não é qualquer sorvetinho, é feito pela minha mamãe Então, você respeita, olha só no free Estralar de dedos, então vou estralar pra você subir Nossa. Sem sentido, algum... Parceiro, você não é bacana Instalando o dedo, eu sou Thanos Instalando o dedo, você é Luan Santana uh! ah, Eu sou Luan Santana Demorou, moleque, agora sabe tá bacana Você é o Thanos na levada Ainda é virgizão Usa luva pra outras paradas É isso, o primeiro round foi pra conta tá <risos> Ai, caralho. Tá Explica aí, pra mano. mim o que é flow de homem que eu não sei. Ah. Vamos que vamos, jornal ah, na voz tem ah. resposta. Vai DJ, Aí. ah, tá falando que é o plano fica quieto da moto. <risos> Eu sei que você quer transformar todo mundo em pó Porque eu vou ter que acabar contigo Aí Gu, desculpa mas agora eu não sou seu amigo Então cê tá ligado, você vai ficar de lado Vai ficando chateado, moleque cê sai amassado Já sai todo quebrado, é certo que tá frustrado Desculpa no final deixar você decepcionado Decepcionado, parça, cê não entende o caminho Não é meu amigo e no ombro fica fazendo carinho Tira a mão de mim, cê sabe aqui seu retardado Infelizmente esse cara é recalcado Você fala de lupa, pode pá então a Sente. Sabe, nessa vida, parceiro, cê tá de frente. Porque a sua ideia sempre é tola. Não é você que grava o vídeo com uma luvinha de lantejola? Ah! Ela só que me passava. de lantejola. Tranquilidade, mano. Agora fala a boca. Suave, MC. Você acha que eu vou ter recalque disso aqui? Ah! Que eu vou ter disso aí? Você sabe, infelizmente. Usufruir? Entende parceiro Que aqui eu não desanimo Você no se volta pra dançarino Cala a boca moleque eu te humilho Melhor você parar porque a bala tá no gatilho Em questão de rap eu sou o pai Você é o filho Reclama da minha luva é tudo inveja do meu brilho Que <risos> brilho, sabe esse cara Aqui não tem a rima O cara pode falar que é inveja no seu brilho Daqui a pouco no aparelho cê injeta purpurina <risos> Nossa, mano, nem deu um o veredito final, só tá lançado, mano. Caramba, quem começa? Terceiro e decisivo um round, de família. Eu quero que seja naquele clima. DJ pode rolar a base, jornal na voz. Quando virar, vocês vem comigo, certo, mãozinha? Pronto, todo mundo. Vou, vou, vou, vou, vou, vou, ah, ah, Aí, Gu, faz o um tempo que eu não te vejo. Na moral Porque você é um cara super banal E quando faz o rap agora é superficial Sabe por que que bola plano? O Gu tá sumindo Ah, entendi, ele tá namorando Por isso que você tá correntado Eu tô sem ideia pra atacar Então eu vou pela aliado O que cê tá falando aqui, amigo? Cê fala de o Gu tá namorando Mas aqui cê tá perdido Porque você aqui não é escolhido Você dá flor e chocolate pra mim E ela recusa o um pedido Joguei no seu bigode, aqui seu vacilão Infelizmente eu acho que você quer um feijão. Entende, meu parceiro? Aqui quem é perplexo Quem vai querer namorar um cover do Michael Jackson? Oh! Façamos assim, quem vai querer namorar? Ah! As diridim! aí, Se você tá ligado eu vou falar! Por isso que lavagem parte eu não venho descontar! Olha o que esse cara fez, mas é que eu não sou arrogante Infelizmente você é principiante A sua dança você parece um figurante Eu acho que isso é uma gazela saltitante <risos> Na moral, você tá namorando falando instrumental Por isso que eu vou dar uma parada venda falou que eu não me apresento Eu tô desesperada Desesperada é alguém te procurar Entende meu parceiro aqui que esse viu O show meu parceiro, esse cara é tão feio Que ele criou o Tinder e o Tinder te excluiu <risos>